E aí Clã Chaldanque de novo, a gente tá voltando com Axion Verge 2, a gente tá fazendo uma gameplayzinha dele E vamos lá! Muito bem, no último, nosso no último vídeo aí, a gente deu uma melhorada na mobilidade do personagem, considerável Abrimos vários caminhos, e hoje a gente vai explorar um desses caminhos E eu acho que a gente vai tomar um desacerto é, Esse é o nosso... Tomar um bom desacerto Mas antes... Oh, só que legal, a gente vai pegar uma arma melhor. Vamos abrir, a gente fez um upgrade no, no, no nosso hack, né, usando aquelas garrafinhas do apocalipse. A gente vai para esse pedaço aqui onde tem um chefe. Mas eu acho esquisito. Nesse chefe, nesse jogo os chefes são absolutamente opcionais, então você pode simplesmente ignorar a existência dele e ir direto aqui para onde tem o item, eu acho que, ué, não estou conseguindo pressionar o bagulho, <risos> tem que soltar, assim que gruda tem que soltar, pronto, pegamos um machado duplo, a gente já vai voltar para o corpo, já vamos trocar porque isso dá um dano. é um dano incrível. Oh que beleza. Marretona. Ainda melhor do que a gente já tinha. Se a gente pode dar o Dibri, Não dá nada não. Tá vendo como mata rápido? Hoje a gente vai pegar um item que é essencial para deixar esse jogo extremamente confuso e concluir tudo que tem que ser concluído, né? Esse item é um negócio que permite a gente ver portais invisíveis. Só para con constar a gente vai vir aqui e abrir essa porta. Acho que a gente até tinha aberto a Aqui é fechado, não tem problema. Está todo mundo fechado aqui, tem uma passagem para o mundo da água. Vamos voltar para o corpo. A gente só precisava abrir esses ataques. Beleza. Que dano incrível. É uma baita de uma marreta. Muito bem. A gente não sabe muito bem se tem aqui pra cá. Aqui tem uma garrafinha do apocalipse. Essas garrafinhas que nos permitem fazer upgrades no nosso personagem tanto no principal quanto no drone aqui é uma parte obrigatória Realmente a gente precisava ir, ir pra cá onde estamos a gente vai equipar a bomba que é o oh, gudana oh. tá apertando o botão errado né Pronto. E assim a gente libera mais um atalho. Tem uns inimigos que ficam dentro da terra. Que inferno quem teve essa ideia. Só pode ter sido o Thomas Rap que fez o jogo inteiro, sozinho. Sabe? Olha só como a gente derrete os inimigos. Bom. É a música dessa dona, aí Gritando. Feçonado, vamos usar aqui assim que parar de piscar o nosso drone e explorar pra cá. Só tem uma notinha aqui. A gente não está lendo os textos, não tem problema. Faz muito. tem muitos textos a serem lidos. Ainda bem, a gente acha uma fenda, já estava tudo, tudo, tudo bugado A primeira fenda... Bom dia... Tomamos um certo dano, mas não tem problema escandaloso Falta de cuidado A gente acha já uma garrafinha Sempre que tem uma garrafinha, é uma urna na verdade É que você vai melhorar seu personagem Permite carregar os ataques do drone Eu vou editar aqui Agora a gente tem um ataque carregado Por enquanto a gente não vai usar Mas tá vendo aí, ele tá carregado A gente precisa melhorar o nosso drone Ele está de chorar, o ataque dele está muito fraquinho Vou subir aqui A gente ainda não quebra essas paredes Mais pra frente, mais pra frente Um save, ainda bem que tem um save, senão a gente vai ter que fazer tudo de novo Está fechado Estou tomando dano pra caramba, mas estamos simplesmente ignorando o dano, e só indo. Aqui tem a fenda, e antes de entrar na fenda, a gente abre um portalzinho, como sempre. Tentando abrir o máximo de portais possíveis. Olha o que temos aqui, ó, um, um upgrade novo, que nos deixa mais resistente. A gente já pode abrir e voltar pro dono. Já tem um save aqui. ó. Só que beleza, vamos aproveitar que estamos aqui e já sobe aqui e dá uma olhada. Tem um upgrade de modo: é um fragmento, precisa de 5 para seu HP subir. Triste. Minha mãe é gritando. Aqui. Ah, é isso. Se você conseguir fazer isso funcionar, vai permitir que o corpo humano se defenda enquanto você utiliza o drone. Olha. Então, ao invés de ficar parado, meu corpo vai se levantar e lutar? Sim, seu corpo permanecerá consciente. Quando você voltar, suas duas metades se fundem e suas experiências se combinam. Isso parece assustador, mas é muito útil para ignorar. Vamos lá. A gente vai usar o drone para ligar a máquina. É F né? que clica. Finalmente posso respirar de novo. Isso não parece algo que eu diria. De fato, você não está mais no controle do seu corpo. Lamento ter enganado, mas eu preciso ir. Fomos. Maldição. Fomos iludidos. Se roubaram o nosso corpo. Ela simplesmente roubou meu corpo e eu estou presa desse jeito. Eu realmente lamento, Indra, não fazer a menor ideia de que isso aconteceria. Então você ainda está preso aqui comigo? Somos só nós agora. Eu lamento, não sou tão forte como os outros. Se eu fosse mais forte, poderia transformar você de volta em um ser humano. Eu deveria ser capaz de transformar coisas. Existe alguma coisa, alguma forma de energizar você? Bom, talvez. Existiam armas que basicamente amplificavam outras armas, mas isso já faz tempo. Bom, esse é o plano B. O plano A é pegar meu corpo de volta seja lá como for. Então a gente foi engabelado, roubaram o nosso corpo. Agora a gente só é o drone. Mas que bom, que bom que tem esse, esse gancho, né? No drone. Ó, aqui um pilar onde ficam escondidos... Ficam escondidos coisas... Escondido portais, a gente vai poder abrir portais depois. Portadora, sou eu, lamasu Decidiu parar de tentar me matar? Infelizmente, essa diretiva permanece, mas eventos recentes deram prioridade a outra diretiva. Quer dizer a Amashilama tomar meu corpo? Sim, as consequências disso são terríveis. No passado, Amashilama era uma das armas mais problemáticas. Após os portadores derrotarem o Dug, foi necessário reconstruir e restaurar a sociedade da forma que ela era antes e eles serem introduzidos, embora a maioria dos portadores tenha obedecido fielmente a Machilama e seu portador resistiram, criando um novo conflito. Por obedecido fielmente, você por acaso quer dizer que eles se foram? Destruídos talvez seja mais preciso, pois nada menos que uma bomba-tempestade para desmanchar totalmente a nanotecnologia de uma arma. Então você pediu para a Machilama se explodir e ela recusou? Não dá para culpá-la. Todavia você e eu Temos uma casa comum Tenho razões para acreditar que ela está indo para a ponte Suspensa no 3326 Destrói o dedicarei a devolver sua humana Conta contada a da história do Amashilama Não vou para cá agora Pera Eu acho que tem um Tá faltando assim um pequeno detalhe Talvez um save Isso aqui é um save perfeito Ali a gente tem um aparelho intransponível, por enquanto E aqui a gente vai pegar Uma coisa incrível Tá vendo ó, que belo chefe, é bonito Pena que você pode simplesmente ignorar ele e continuar sua vida Na base na situação que a gente está Não é muito boa não, viu? O nosso, clone, nosso dronezinho tá bem fraco, então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no drone, a gente tem cinco garrafinhas do Apocalipse A gente vai aumentar o dano e aumentar a velocidade de ataque Nem sei se vai dar O um que a gente tem, não sei nem se dá para passar esse pedaço aqui A gente vai usar o hack Pronto a gente já sabe onde ficam as bombas, onde tem esse, esses pontinhos onde tem os explosivos Tá vendo como melhorou pra caramba? O que a gente pode fazer aqui pra não perder a viagem? A gente pode usar um tanque de energia e pegar esse aqui Extra Eu acho que eu vou pra praia Gostava pra vocês onde fica a praia? Ó, legal Vamos até a praia primeiro. Então save aqui. Abençoado save. A gente está. já a gente já tá na areia. Parece até neve né? Tem é um menino aqui, vamos falar com ele. Zminyak Vatit Yabulush Nimagu Stoga Vinosti. O que, que ele disse? Não sei. Desculpe, você fala inglês? Sim, desculpe, eu sou o Ivan, você não é familiar. Veio de Jonestown. Meu nome é Indra, eu vim através dali. Eu sei que pareço estranha, a nanotecnologia fez isso comigo. Suponho que você esteja com uns kazaks. Muitas máquinas estranhas por aí, toma então cuidado. <risos> Enfim, Drushka. Nossa, ele levou outros kazaks. Através da ruptura para o próximo mundo, ruptura passada. É ainda mais estranho lá. Eles são loucos, fique então fica aqui. Mas outro mundo, eu não ocupo você. Você é outra mulher. Você é outra mulher aqui. Além de mim. Eu vejo muitas, muitas coisas estranhas: robôs, monstros, armadilhas, mas mulher não. Você é outra mulher aqui, tava meio zoado. <risos> Agradeço a sua ajuda, se cuide. Bom a gente encontra o oceano. Olha só que legal. Os peixinhos. Quando você chega aqui no, no, no fim, ele fala o oceano se estende por muitos quilômetros. Suponho que eu deveria seguir em frente até chegar ao outro lado. Mas eu não vou fazer isso. Exatamente isso. Aqui, quando... mais pra frente, você vai pegar uma habilidade que o drone vai voar. E aí dá pra pegar... tem vários secretos. Tem uma arma bem legal aqui. Bom, é que a gente tem que ir indo, né? Temos que ir indo, não tem jeito, tem um vaso aqui, urna. Vamos melhorar o nosso drone. Doom permite realizar viagens rápidas aos pontos de salvamento. Fast Travel, drone do Fast Travel, fantástico. Drone do Fast Travel, falei isso? Nossa, bem errado, hein? Vamos deixar mais lento. É meio esquisito Essa parte eu confesso que eu não, não curto muito Ficou tudo muito com mais ou menos a mesma cor Então pra mim ficou meio esquisito mesmo Vamos deixar lento esta máquina de destruição. Vamos deixar lento esse aqui também. Tá, deixamos os dois lentos. É que tem um save ainda bem. Um save que salvou mesmo, de verdade. Pra caramba. Agora a gente tem que ir escalando essas casinhas na né, encosta. Eu vou tentar não me alongar muito mais que que a gente já está se alongando. Aqui também é possível ter um um portal para aquela outra dimensão. Vamos ver que legal. Vai ser o último item que a gente vai pegar hoje. A gente meio que deu uma roxadinha. Mais um save. São muito saves. Esse jogo é bem farto de saves. Você não sofre muito. Ele parece um vaso, mas não é. É um monstro terrível. Este robô é muito rápido. Feito! Olha só. A gente melhorou pra caramba o nosso robôzinho. Que Inimak. O que a gente faz? A gente vai selecionar ele aqui. ó. Inimak. Agora quando você aperta T, ele meio que mostra onde fica o portal e a camada do mundo paralelo Então você consegue que teleportar para o outro lado já sabendo onde você vai cair então, A gente sabe que no outro mundo vai ter aquela parte de cima, então se a gente subir aqui Vai ver que, tá vendo? É um, é um espelho Aqui a gente já tem um, um inimigo conhecido do outro Action Verde. E eu acho. Olha lá. Acho que a gente usou. Não, não usamos nada, não usamos nada de energia, a gente já pegou e recuperou. Tá vendo? Vamos fugir aqui, vamos fugir Só para mostrar que... A gente acabou usando um negócio que não era para usar, mas tá bom Agora dá para carregar Tá vendo? Tem um portal aqui, ó Mas só do outro lado, desse lado não mais lento aqui a gente vai ver num desses lugares aqui da Glitch se você usar o negócio agora você tem acesso, tá vendo? bem legal, né? aí eu falo que o jogo fica confuso porque você a partir de agora vai ter que ficar procurando essas áreas com Glitch e ficar indo e voltando, indo e voltando e às vezes você pode dar muito ruim isso <risos> Mas faz parte do jogo. A intenção do jogo é te deixar completamente perdido. Bom, acho que é, é isso, né? Tá bom de Action Verde por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá um de nossos vídeos. A gente joga jogos int, Metroidvania e Recomendações. Esse é um jogo int, um Metroidvania. E uma recomendação? Não. Minha recomendação, eu quis jogar. A gente jogou o um, 1, fez a série completa, nada. Vamos fazer o 2 também. Vale a pena, viu? Tá bem legal.